Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma entrevista com a Raquel dos Santos. Ela foi selecionada pelo processo de graduação do MEXT e agora está no, em Tóquio e vai contar pra gente um pouquinho de todo esse processo, como foi a seleção, as provas e documentos necessários para poder ser aprovado. Então aí vão algumas dicas que a Raquel vai dar pra gente. Então, é... Você pode se apresentar primeiro? Tipo, fala o seu nome. Quantos anos ah. você tem, e tá? Uhum. Meu nome é Raquel, eu tenho 19 anos e morava em Brasília. Uhum. E, assim, de primeira mão, o que que te atraía já no, em relação ao Japão? Antes de você ter feito o processo do Max e tal, o que que você sente atração em relação ao Japão? Na verdade era assim... com 14 anos eu comecei a aprender japonês, né. Uhum. Só que eu não queria... não queria aprender japonês... eu queria inglês... mas aqui... no curso que eu ia entrar não tinha vaga para o inglês. E aí ah. surgiu vagas para... aprender japonês... e aí eu fui. Uhum. Na verdade eu fui só para aprender mesmo a língua... e eu não curtia nada de cultura japonesa... nem de anime... nem de música japonesa... e eu passei o... O curso, o período do curso que eu fiz só aprendendo o mesmo idioma, mas essas coisas que o pessoal assistia não, não me interessava. Uhum. Nem comida mesmo. Depois que eu comecei a dar aula no CIL, né, que eu dei seis, seis meses de aula no CIL, uhum. aí que eu comecei a me interessar pelo anime, pela comida. E eu já tinha decidido que iria fazer o, a, a prova do Mesh... né? Uhum. Mas antes. Eu tinha decidido, em 2014 eu ia fazer, né? Uhum. Só que eu acabei desistindo porque eu não tinha estudado e era para curso profissionalizante. Ah, aí eu sim. acabei desistindo porque não tinha estudado. Eu até cheguei a entregar todos os documentos, mas não deu certo porque no dia aí eu brochei, no dia e não, uhum. não fazer porque eu não tinha estudado mesmo. Aí eu falei assim, ah, o que é que eu vou fazer na prova se eu nem estudei? E a prova é bem difícil. Aí eu resolvi me preparar... me preparei um ano para estudar... Aí, e também minha professora do curso de japonês... que era minha professora... me incentivou muito a fazer a prova... e... Uhum. foi isso... foi assim que eu decidi fazer a prova do Michi... Meu... e me interessar muito. pela cultura japonesa. Você comentou aí que a prova é bem difícil... então... Né? você passou um ano se preparando e tal... E, e a prova é bem complicadinha. O que você que pode explicar um pouco sobre a prova, como é que ela funciona, com, é, quantas provas são, ou se é só uma prova com várias matérias e então. tal. Ah, sim. Ó, a prova ela é assim, ela é dividida, uhum. são dois dias, mas depende do, do consulado da sua região. Aqui no caso Brasília é embaixada, né? Uhum. Aí aqui em Brasília são dois dias. Parece que no de São Paulo são, é um dia, só que é o dia todo. Dia todo Caramba. de prova. Nossa. E as provas são divididas assim... você faz inglês... prova de inglês... você faz prova de matemática... de química... Uhum. e biologia ou física. Para para minha área, que é a área de biológica, as áreas da saúde, uhum. você tem que fazer prova de, bio, de, é, de biologia. Aí se você for de engenharia, civil, esses, esses treinos aí de engenharia, você faz prova de física, que é bem difícil. Caraca... Aí, Uhum. São uma hora para cada prova, por exemplo, matemática, uma, prova, uma hora para a prova de matemática, uma hora para a prova de química e uma hora para a prova de biologia e uma hora para a prova de inglês. Uhum. Aí tem intervalos de dez minutos entre essas provas e é a tarde toda. Eu lembro que começou, acho que foi uma hora ou foi uma e meia da tarde e foi até seis e pouco. Caramba, bem exaustivo. tipo. Bem... Eu nossa. saí quase cega... tipo... Eu, gente, eu não enxergava nada quando eu saí de lado pela Com <risos> a cabeça eu tontinha... Eu... assim. Tipo, nossa... Eu pensava que ia passar. Aí a prova de japonês é no outro dia... só que é pela manhã. Aí uhum. são três horas de prova de japonês... que você faz três horas de prova de japonês... e elas são divididas por níveis. Supor... É, se você for de humanas... você tem que fazer. Você tem que fazer a prova de, de, de japonês... não tem para onde correr... você é obrigada. Mas uhum. se você for da área de exatas e biológicas, aí você não precisa.. Não é obrigatória a prova de japonês, né? Uhum. Mas eu fiz, eu não, eu não ia fazer a prova de japonês, mas a mulher da embaixada aí você tem que fazer, porque você sabe japonês, né? Então, aí entendi. foi lá eu, e ela. Aí eu fiz. Aí ela é dividida por níveis básico, intermediário e avançado. Aí você faz até onde você conseguir fazer. Uhum. Isso para a área de exatas, né? Aí de humanas você tem que fazer mesmo, é obrigatório. Caramba! E é isso a prova. Nossa, é bem pesadinho mesmo? Ou, oh, são assim, são três horas de prova de japonês, aí são divididos Sim. em níveis. Então, Sim. tipo assim, você faz a primeira sessão de provas, e aí vamos para, é nível básico, né, de japonês. Uhum. E aí, depois que você termina essas provas, você continua os outros níveis e vai fazendo? Ou tipo, você fala, ah, eu não sei mais japonês, tá bom para mim. Tem como? É, tipo, se, vamos supor, você só. Ah, eu só sei o básico. Uhum. É isso, só vou fazer a prova de só o básico só. Uhum, eu, por entendi. exemplo, fiz até o intermediário. Ah, nossa. Eu comecei a fazer o avançado, só que tava muito difícil, muito difícil mesmo. Aí eu não consegui mais fazer e aí entreguei a prova. Ah, okay. Eu fiz até, parece que até um três questões do nível avançado... só que... É muito, muito pesado. Complicado. É muito difícil o avançado. Nossa Eu disse que tem que ser... tipo... asiático... japonês... <risos> para dar a prova ali. Caramba... pesado. É... e tipo... você pensa no povo de humanas que tem que fazer... japonês todo... toda a prova de japonês. Toda, né? Caraca... Até avançado. é muito pesado isso. E eles você são tipo que... obrigados, né? Não tem então, como você fugir. Não... Ah, só que o bom deles é que eles fazem só inglês, matemática e japonês... só isso. Hum, entendi. Ah, tem esse lado também. É... mas pra, eu considero a prova de... eu queria prestar para letra japonês... Né, só que depois a mulher... você tem que saber japonês... Tipo, avançado. avançado. E, aí eu desisti. Nossa... imagina. Cara... É. bem Bem tenso. complicadinho. É... Mas tem um, um, um menino que passou... Pedro, Sério? De Brasília? Relações... Não. Ele é de São Paulo... Uhum. e tem a Jéssica também que passou para letra japonesa mesmo. Caramba. Tipo... eles são... mas oh. Pedro morou um ano no Japão... eu acho... alguma coisa assim. Ele uhum. já havia morado antes... antes dele ir agora. Não, então eles tinham nível de japonês já bem à frente, né? Já. Caramba. Eles falam muito de japonês. Depois que vocês fazem a prova... aí tem uma entrevista depois... Tem. Tem uma entrevista... que hum. parece que... a prova... deixa eu ver... a prova foi dia 15 e 16... e o resultado da prova já saiu dia 23... dia 23 Só de julho. É... muito rápido. Que aí ótimo. eles já ligam... isso... eles já ligam para os aprovados das provas escritas... Uhum. aí você faz a prova... tem um horário marcado para você fazer... a minha mesa foi... duas e meia... aí uhum. é meia hora para cada pessoa. Uhum. A entrevista também é bem pesada... porque eles, eles... meio que fazem um jogo assim... eles jogam com você. Mentira... caramba. Isso, tipo, tem gente... teve uma menina antes de mim que saiu chorando... e ela não passou na entrevista. Caramba... nossa... uma isso, Muito... muito... aí são quatro entrevistadores... Uhum. dois de inglês... um de japonês e um de português... mas isso aí muda em relação a ao consulado e embaixada no caso. né? Uhum. Teve gente aqui de São Paulo que fez a entrevista e só falaram com ele... ele em português. Tipo, no meu caso falaram em inglês, japonês e português. Hum, e, entendi. E, tipo, dá um medo assim porque eles perguntam muita coisa e perguntam por que, que você tá indo, qual é seu plano... qual é o seu plano de carreira para depois de você terminar o, a sua uhum. graduação lá no caso... e eles botam muita pressão. Um, que, com relação a isso, né? Perguntam qual é a sua saúde, como está a sua saúde. Isso aí é bem normal, né? Uhum. Com relação à saúde foi bem, bem tranquilo. Mas aí depois que eles começaram a perguntar qual era o plano de carreira, por que, que eu não ficava aqui no Brasil para terminar a graduação mesmo aqui? Por que eu não fazia enfermagem aqui? Eu disse que enfermagem tem, tem universidades que são muito boas nas áreas de saúde, né? Por exemplo, a UNB. Uhum por que você não termina aqui... eu não sei por que você tá indo pro Japão... e eles jogam mesmo com você para te fazer desistir do que você quer. Caraca... para desmotivar ao máximo. Isso... E você, e você não pode demonstrar em momento algum que você tá em dúvida em relação ao que você quer... Uhum. porque se você demonstrar que você tá em dúvida... já era. Já acabou para você. <risos> Imagina. É, é bem... bem... e e a, parte, e, a, e a entrevista com o japonês é a pior parte. Mas, assim, como o, o que tava fazendo em inglês foi bem de, de boa, e com o português também, mas com o japonês. E eles perguntavam coisa demais em japonês, e, eu, e eles falam muito rápido, né? Aham, uhum, sim. Imagina. E para mim, mim foi bem, bem, bem difícil. Quase chorei também. Porque você Na fica vez... tipo assim: caraca, meu, minha cabeça não pode falhar agora. Pois é. E você tem que responder, porque senão. Ah, uhum, sim, você pode ser facinho, né Pois é, teve muita gente que foi eliminada, teve muita gente que passou nas provas, mas foi eliminado na hora da entrevista. Caraca, então, eu acho que se brincar é uma das partes mais importantes, então. É, é, é uma das partes mais. Eu digo que é, assim, não é mais difícil que a prova, porque a prova você tem que saber. Na verdade, a prova é só você e a prova, né? Uhum. Então tranquilo assim... mas quando envolve outras pessoas que ficam te perguntando em outras línguas... aí já muda o seu contexto. Por isso que eu, eu sempre digo que quem vai fazer a prova... e quer mesmo... tem que focar no que você quer... e... montar uma, uma um plano... um plano uhum. de carreira... monte qualquer plano... não importa se você vai seguir ele no Japão... ou é só para você falar para eles... e... por favor... não... Não deixem que eles achem que você está duvidando... e que você não... meio que você não quer... Que você está é inseguro... sei lá... Né? Isso... e que você está passando aquela questão de insegurança e de ansiedade demais... Uhum. e você também não pode demonstrar que está muito nervoso. Isso é um dos Meu pontos Deus. também... muito... relevantes... que né? uhum. você tem que ver que você não pode demonstrar que está nervoso... que você está ansioso demais... você tem que estar tá calmo... Uhum. Você pode estar por dentro um turbilhão, mas... Uhum. estudem muito bem inglês, gente. Muito porque bem inglês. Porque... porque inglês é... é... mas assim, não sei se na... ó, na... oh, eu tirei... eu tirei o quê na prova de inglês? 50 pontos. Assim, achei muito baixo. Tem, tem alguma se nota é... de corte, assim? Olha, eles incentivam a tirar 50%, porque a prova vale 100, né? Uhum. Então você tem que tirar 50%. Acertar Entendi. 50%. Eu tirei 50% em inglês... 70% em matemática... 60% de 100% em química e 60% de 100% em biologia... e 150% de 300% da, da prova de japonês. né? Caraca, você foi então, muito bem em japonês. É, eu acertei, acertei metade, né? Uhum. Eu assim, eu achei assim... quando eu olhei a nota eu... meu Deus... mentira. Estou <risos> sabendo Mas, mais do que eu imaginava. Isso. Mas quando eu olhei a prova de matemática, tipo, a gente, eu quase caí dura no chão, porque eu pensei que não ia passar naquela prova, porque tava arrasadora. Tava muito pesado, então. Tava. Muito difícil. Cara, então meu essas provas meu, deles é sempre... alto nível, então. É, é, é, mate... é como se fosse a matemática do Japão. Hum, matemática que eles estudam lá no Japão, entendeu? Uh -huh. É por isso que é tão difícil, assim. É, em relação à documentação, é, é simples? Tipo. É só o que tem lá no site mesmo ou tem alguma orientação mais que você gostaria de falar? A documentação para fazer a prova, ou a docu... porque tem dois tipos de documentação, né? Uhum. A documentação quando você vai fazer a inscrição para fazer a prova e tem aí a documentação que você leva para eles entregarem, mandarem uhum. para o Japão para eles analisarem. Não aí entendi. é qual? Tipo, da prova seria ah, basicamente prova. identidade, né, não alguma coisa assim? Não, assim, não pede a identidade... coisa de, de identidade, não. Só pede... você tem que levar seus históricos uhum. do ensino médio... Uhum. traduzidos para o inglês... uma Sim. redação de 30 linhas em inglês... com o um tema dizendo por que você quer ir para o Japão... com o seu curso... por que você quer estudar lá... essas coisas. Aí você tem que fazer essa, essa, essa redação. Uhum. Se você estiver na faculdade, você tem, também tem que entregar seus documentos, seus históricos da universidade. E, uhum. e uma declaração de aluno regular do curso uhum. e, uma inscri... e a ficha de inscrição preenchida. Entendi. Nossa, é eu nem imaginava que fosse isso. É só isso mesmo. E aí assim, quando você passa... Ah, documentação... e o certificado. O certificado de... De conclusão de ensino médio, tem que levar uhum. também. É, o processo todinho demora muito tempo para sair resultados e tal e você ficar já com a cabeça assim, nossa, pronto, agora é só esperar. Ó, oh, da prova até a entrevista é bem rápida. Uhum. E da entrevista até para eles te mandarem e-mail antes em que você tem que entregar os documentos, também é muito rápido, foi ser de um dia só, mas essa análise, são seis meses de análise, então demora Caramba. bastante. Entendi. Aí você, aí você pensa... Eu desisti disso porque já, eu já não, não consegui. Mas bem demora demais... são uhum. seis meses. São seis meses para eles te mandarem um e-mail dizendo que você foi aprovado parcialmente... e mais um mês dizendo para qual universidade você vai... se é Tóquio ou Osaka. Ah... tá... entendi. E aí... essa universidade vai ser onde você pega que tipo de aula... assim que você me mostrou que você tinha você vai pegar aulas de japonês tipo muitas japonês, aulas de japonês né? isso muitas é... aí aqui é por nível né aí eu fiquei no nível, no nível intermediário uhum. só que aqui o nível intermediário tem três níveis intermediários que é o intermediário básico, o intermediário o intermediário e o intermediário avançado uhum. eu fiquei no intermediário básico porque eu ocultei um pouco que eu sabia japonês porque eu quero aprender mais. Entendi. E, tipo, as aulas aí são bem melhores, né? É isso aí. Você... Hum. Aí teve a semana toda de orientação e você também estuda matérias é, iniciais, tipo, matérias do ensino médio, como uhum. se fosse matérias do ensino médio, matemática, química e biologia, que eu vou estudar é, biologia. Isso. Aí são só essas matérias e mais e, e mais o japonês. Uhum, entendi. Nossa, então, que... aí é por período. Tipo, uhum. aí a gente no Brasil é por aula, né? É. É, toda você tem horário, você tem a certa aula, né? E aqui não, aqui é por período. Aí período tal você faz japonês. Período tal você faz matemática. Período tal você faz biologia. E é de nove, E o horário é bem puxado, porque é de nove até as quatro e quarenta da tarde ou você fica na universidade. Caramba. E, e tipo o dia, dia inteiro tem uma aula. Isso... aí você para para almoçar... e uhum. sofre. <risos> só para isso também. Isso. Nossa. Exatamente. Entendi. É, aí no Japão... como é que ficou a questão da sua moradia? Você vai ficar num apartamento tipo que você procura ou é um dormitório da universidade? Não. É um dormitório da universidade... Uhum. só que você tem que pagar por ele também. Sim você paga 200 dólares por mês... sendo que você tem que pagar três meses adiantado quando você chega. Caramba... sério? Sério... por isso que eles... quando eles... quando a gente já mandou todos os documentos... aí depois chega o, o, o e-mail dizendo que você vai para... no caso... no meu... né, a Universidade de Tóquio. Uhum. Aí eles falam que você tem que ter uma certa quantia... No, pelo menos dois mil dólares para você vir, porque senão não você pode passar fome né? e é bem complicado porque que não sai o primeiro no primeiro mês você não recebe a bolsa uhum. a bolsa só sai no mês que vem no caso a, a gente está em abril né uhum. abril maio, maio só sai mês que vem uhum. só vai sair mês que vem então aí você não pode ficar gastando muito porque é, bem complicado. é. caraca você gente nossa, mas aí é. assim, você vai com esse dinheiro para sobreviver e depois eles te pagam de volta? Ou você tipo não. assim, ah, o problema é seu, se vira agora. É, é tipo isso, o problema é seu, se vira. <risos> Cara, não é nada fácil, nossa. Não. Não, não. tem que estar tá bem preparada já para isso. Tem. É. por isso que eles, eles, eles avisam antes, né? Uhum. Antes de você vir, eles avisam para você. Entendi. Porque assim, pensava também que os dormitórios não eram pagos, né? Uhum. eram de graça. Tipo, o primeiro okay. ano você ficava morando na universidade de graça e depois... Você depois se Depois você pagava. Uhum. Mas não é. Pois é, tipo, da entrevista eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta, não, é só isso mesmo. Ah, só isso? Uhum. É. Você isso, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Sobre o mestre? Uhum. Assim, quem quer prestar o mestre, né, assim, tem muita... Várias pessoas vêm perguntar sobre essa... sobre a prova, né... Uhum. do mês e tal... qual é o, o... que que eu faço para estudar e não sei o quê... Uhum. porque tem muita gente que quer passar só que não, não foca muito, né... Ah, isso é verdade. Mesh uhum. uhum. tem que focar muito... então um aviso para quem quer passar no Mesh... Uhum. estuda bastante... principalmente matemática... Uhum. porque se é o que você quer então... tem que estudar muito. Tipo... Se esforçar bastante para isso. Não importa se você vai virar à noite... se você vai perder final de semana... feriado... não importa se é isso que você quer... e... e é, é isso... e estudar muito inglês... por favor. Muito inglês se, também. Essa <risos> dica é importante. Sabe, é, e se você já sabe japonês... Ó, uma das coisas que eu não estudei muito quando eu estava no curso... kanji... Hum. kanji... Estuda muito kanji porque aqui... A gente você vê que você para aqui na rua e você vê muitos candis e você não sabe ler aquele estranho, porque é imenso. Eu entendo então, esse sentimento. <risos> Gente, tipo, falta enlouquecer. Que bom que eu tenho um, um, um aplicativo no meu celular que reconhece os candis. Então eu tiro foto e eles reconhecem. Eu né? isso, que tá, isso que tá me salvando aqui. Então, assim, se você quer estude e gente pelo menos vem sabendo tem gente... não é porque a prova de exatas não cobra japonês... que você não vai estudar para japonês. Uhum. Por favor... estuda... nem que seja o básico... tipo... o básico... só para você sobreviver aqui... porque tem gente que está passando uns terrenos aqui... porque não sabe japonês... então... Uhum. e... é isso. Entendi. E... Gambate, menina. Gambate... <risos>